Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje Eu vou fazer um vídeo mostrando meio que A minha rotina de Última temporada De La Casa de Papel, gente Não é a última temporada né? É o último volume, porque já lançaram Temporada e dividiram em dois E aí esse é o último Volume, né? Mas eu vou falar a temporada que é melhor Então, gente Na Casa de Papel sempre foi o meu xodó, sabe, gente? Sempre tava ali no top, top Das minhas listas de séries favoritas Mas eu nunca consegui decidir Entre uma série favorita, sabe? Aí lançou esse último Volume aí, né? O volume 1 da temporada 4, não é? O último aí da, te da última temporada Depois desse volume eu falei Não não tem como, é La Casa de papel. La Casa de papel é a minha série favorita, não tem como. É incrível, assim, sabe, gente? A cada temporada vai me... fica melhor, tipo, não tem uma temporada ruim. Uma, não tem. Então, assim, gente, eu amo, amo, amo, amo, amo La Casa de papel, gente. Vai lançar 4 horas da manhã, né? De certa forma é amanhã, sim. Só que não é amanhã, não dá pra entender mais, né? E eu não vou dormir. Não vou dormir. Ou se eu for dormir, eu vou dormir até mais três, três e meia. E aí eu acordo pra ver, entendeu? Igual eu fiz da última vez, eu fiz assim 1h47, mas eu acordei Pouco, por aí Eu estou almoçando Eu comprei algumas é, Algumas coisas que eu gosto, sabe? Gente, biscoito, sorvete Gente, vocês repararam que o meu cabelo Tá muito diferente, né? Mas é porque ah, é porque tá diferente, né, Eu pintei ele. Esse foi um dos presentes de aniversário, tá, gente? Eu pintei aqui de azul, tá vendo? Tudo de azul. E por dentro aqui eu pintei de rosa. E a franja eu pintei azul e rosa. Eu não, né? A cabeleireira. Aí ficou assim, gente... Mas se vocês quiserem ver melhor, mais bonitinho Mais arrumado e tal Lá no meu Instagram e provavelmente no meu TikTok Já deve ter também, mas vai no meu Instagram aqui, certeza que vai estar bom. É isso gente, eu vou terminar de almoçar aqui Então gente, eu nem sei que horas são agora Eu já acabei de almoçar Aí eu tava aqui com a minha mãe Fazendo nada, eu postei lá As fotinhas do Insta a gente acabou de ir lá, no mercadinho que tem aqui do lado E eu decidi que eu não vou fazer brigadeiro não, gente É, quem ainda vai ter que fazer, sabe? Aí eu... Aí, eu, aí eu preferi comprar outras coisinhas, gente, que eu vou mostrar pra vocês Na verdade, gente, eu, eu só vou mostrar tudo que eu comprei Eu não comprei muita coisa, tá, gente? Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei direitinho é, quando eu arrumar que é Tudo direitinho pra mim assistir, né, gente Ah, e gente, outra coisa Não vai ser 4 horas da manhã, vai ser 5 horas da manhã Que eu vi Geralmente eles sempre lançam as 4, eu não entendi porque que vão lançar as 5 Mas enfim, não tem problema, né Então é isso, gente Agora são 10 horas da noite Sim, gente, são 10 horas Passou muito rápido, gente Quando eu vi, já eram 10 horas Agora eu vou dormir, gente Sim, eu vou dormir, mas eu vou dormir até Até 4, porque aí eu ponho o Todd pra dentro, né? Que eu tenho que pôr ele pra dentro. Que eu quero ele de companhia. E há umas coisinhas. Vou tentar dormir, né? Mas não ajudeu, é mãe, que usa assim? É. Olha aqui, mas você nem viu. Não, oi, mãe, no infinito. Oi? Oi, no infinito. Como é que oi, infinito? Oi, no infinito, aqui, ó. Olha aqui, mãe, ó. Tão vendo essa touquinha aqui? Tô pondo ela pra mim dormir, pra não bagunçar o cabelo, né? Você vai botar isso aonde? Mas você tá ali, olha. Não, você tá aqui. Não, você tá ali, cê mas vou tá aqui. Você vai botar na internet? Vou botar no YouTube. Eu não quero. Então processa. Você vou te processar. sabe esses vídeos de que a câmera fica assim pertinho e aí tá contando uma história triste. Então, ó, vou fazer. Entendi. Agora são 2h45. Eu levantei agora. Eu consegui dormir até uma hora. Aí eu acordei uma hora. Fiquei enrolando o celular. Gente, prometo que eu tentei. Eu tentei. Tentei dormir mais, né? Mas não consegui. Todo marrendo. Já vem todo marrendo pra me morder. Esses dois. Ih, a também. Esses dois. Esses dois. Gente, detalhe, tô morrendo de fome Mas eu vou esperar Cobertinha, almofadinha Travesseiro deixei o dia todo carregando pra garantir Eu prefiro assistir TV com o fonezinho, né? Que aí eu uso Bluetooth As blusinhas de Natal, gente, que meus pais colocaram Olha, que girocinho Tô agitado, eu tô, estado, eu tô entrando Oi, neném, já te coloco pra dentro, tá bom? Peraí Então, gente, é assim que ficou a, a arrumação, né? Olha, ó. Olha, gente, ele olhando pra mim. Olha que doideira, igual é uma estátua. Oi. <risos> e Pra me acompanhar nessa aventura, tá os topolinos. Aqui tá a TV. E aqui tá tudo. Então, gente, aí aqui são algumas coisas que eu comprei. Lembrando que isso... Essas coisinhas que eu comprei fazem parte dos meus 15 anos, tá? Que é o meu preferido, gente, de cebolitos, não estou sendo patrocinado Antigamente era Doritos, gente, mas meio que dei uma enjoadinha e agora esse aqui é o meu favorito Eu comprei dois, gente Eu nem preciso do alarme, porque eu fico toda hora olhando a hora, né, gente? Mas eu vou ver se eu ponho um alarme pra garantir Estou aqui, ó, gente, de bolsa eu não quero, tipo. É, eu tô aqui gravando, eu tenho medo de eu ficar, tipo. ligada, assim, tipo. Ah, oh, eu tô gravando ali, entendeu? Eu não quero. Eu quero ficar 100% na série. São 3h45, tá bom? Oi, gente! Então, vou falar aqui com vocês rapidinho. Agora é 4h53 da manhã. E já tá amanhecendo, ainda não começou Claro, né? Mas já tá amanhecendo Já tô com tudo aqui e Olha aqui, gente, rapaz Na câmera parece que aqui na, na sala tá bem escuro Mas não tá não, gente, lá fora, tá vendo? Já tá amanhecendo Aqui, gente, eu comprei esse sorvete Tem um milho também, gente, que eu peguei Que minha mãe me deu E é isso, gente, agora eu vou ligar a TV E esperar lançar Ai, meu coração, Jesus Quatro e pouca. Ai, gente, eu nem sei qual biscoito o que que eu vou comer primeiro. <risos> sei lá, eu só vou abrir tudo e vou comendo, assim, tudo junto. Ai! Nossa, gente, olha que bonitinho como vem o um sorvete. Eu abri aqui, que bonitinho. Aqui, gente, abri tudo, deixei tudo aberto, todos os biscoitos, tudo aqui, tudo em mãos. Sorvete e o refrigerante gente. Ai, gente, agora é só esperar. Nossa, gente, esse, assim... Melhor aniversário de todos, entendeu, gente? Esse é, o, é praticamente meu segundo dia de aniversário, eu tô considerando. Topolinos, Todd, lacada de papel e comida boa. Muito perfeito, gente. Oi, gente! Agora são 10h23 da manhã. Eu já assisti tudo e agora eu tô assistindo... A, é tipo um documentário. Lá, Casa de Papel de Tóquio a Berlim. Eu já tinha assistido o que tinha lançado antes, né? Agora eu tô assistindo o que lançou hoje. Eu vou explicar pra vocês tudo que aconteceu. Eu comi tanto sorvete, tanto biscoito... E tanto refri, né, que eu já tava ficando enjoada, gente Aí dormi, era umas 10 e pouquinho Acordei uma hora ele ia precisar ir no shopping Foi a primeira vez que eu saí assim, com o meu estilo, estilo, sabe Tipo, foi muito legal eu Fui uma roupa que eu vou mostrar aí pra vocês Eu fui com essa roupa No início, quando eu tava entrando no shopping Eu até fiquei com uma vergonhazinha, sabe Bem de leve, mas eu fiquei um pouquinho Muita gente olhava pra mim e tal, gente Gente, muita gente olhou pra mim. Quando eu tava dentro de uma loja de bijuteria, apareceu, gente. Tinha um grupo de pessoas, assim, acho que era da, deve ser da minha idade, sabe? Com estilo, assim, mais ou menos igual o meu. Aí chegou uma menina desse grupo pra mim e falou, é, nossa, você é muito linda. Aí ela pediu meu Instagram e meu Zap. Aí eu Passei pra ela, aí ela falou, você é muito linda. Aí eu, obrigado, você também. Aí foi isso, gente, eu fiquei muito tímida, porque isso nunca tinha acontecido comigo, gente. Então, essa foi a primeira vez que eu saí assim com meu estilo. Muita gente me olhou de cima e embaixo também. A menininha passou assim, pequenininha, né, passou, olha o cabelo dela. Aí a menina que tava com ela falou, é lindo, né, gente. É lindo. Então é isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Um beijo. E tchau.